Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Loud Nômade é a inauguração da sala VIP Nômade quem pode usar, quem é que vai poder usufruir de uma sala VIP? Pois é, clientes débito, não tem cartão de crédito, é débito poderá usufruir da sala VIP Nômade aqui em Guarulhos, Terminal 3 em São Paulo é sobre esse assunto que iremos tratar aqui um no canal hoje Já pensou você, cliente Nômade, ter um cartão de débito como o meu aqui? Cadastrá-lo na carteira digital, por exemplo, no meu caso Android, Samsung Pay, e poder pagar por aproximação do seu cartão de débito da Nômade? O cartão virtual ou o cartão de débito? E participar do programa Nômade Pass, o programa de fidelidade da Nômade, que vai reduzindo ainda mais as taxas para você de câmbio aqui, junto à conta Nômade. Pois é! Mas o mais gostoso de tudo isso, além de uma conta corrente, que não tem tarifa, uma conta internacional, e eu uso muito a conta Nomad, que eu pago meus cartões americanos pela conta da Nomad, que eu vou mostrar para vocês. Agora chegou a sua vez de poder viajar tranquilo, ficar no aeroporto, dentro de uma mega sala VIP, top demais da conta, com bebidas, alimentos e milkshake à vontade. Pois é, clientes Nomad agora, Poderá usufruir de uma mega sala VIP lá em Guarulhos, no terminal 3. Deixa eu apresentar para vocês a sala VIP. A assessoria de empresa da Nômade mandou uma nota. Vamos a ela então. Olha essa imagem que linda, sala VIP. Olha aqui, que imagem bonita, ampla, né? A Nômade mandou para gente. Olha que legal, né? Essa visão bonita, né? Olha que espetáculo de sala. Linda, linda, linda, né? Sim. Essa imagem linda, esse, esse vídeo, agora vamos conhecer as regras para usar a sala VIP. Lembrando que a Nômade não tem cartão de crédito, portanto é cartão de débito virtual ou cartão de débito físico, mas você precisa participar do programa Nômade Press e eu vou explicar para vocês. Primeiro vamos à nota que a Nômade mandou para gente pela imprensa. Veja, temos o prazer de anunciar que este mês teremos o lançamento da nossa tão esperada sala VIP no aeroporto de Guarulhos. Em breve, enviaremos mais informações, mas segue, segue um teaser aqui para aguçar a curiosidade de sua audiência. Com a localização privilegiada no Terminal 3, nossa sala VIP terá muitos benefícios para nossos clientes, como diferentes estações de alimentação, bar com drink, vinho, estação de milkshake, atendimento presencial e suporte ao cliente nômade, Wi-Fi gratuito, vista da pista principal, Conforto num amplo espaço climatizado. Autorizou a mandar para vocês aqui essas informações. Agora um pouquinho mais sobre a Nomad para você conhecer um pouquinho ela. Lembrando que no final terá um cupom para você abrir a conta chique demais da conta e ganhar dólares na conta da Nomad. Pera aí que tem mais coisa legal. Veja: mais de um milhão de usuários no aplicativo NOMAD. Exploradores de todo o Brasil já usufruem de uma experiência mais simples e ágil na hora de gerenciar seu dinheiro de forma global. Conta global digital gratuita, compra de ações e ETFs americanos, saques gratuitos em ATMs da rede AllPoint, cartões de débito físico e virtual sem idade, diversos benefícios em lojas parceiras, operações de câmbio, cotação comercial, hein? top demais. Olha essa imagem da Nômade nesse ângulo aí, linda, né? Acesso simples e rápido através do aplicativo, a menos de 3 minutos dos portões de embarque terminal 3, Vista panorâmica à pista de pouso e decolagem, design único e elegante, espaço integrado e multifuncional e parcerias para experiências exclusivas para os nossos clientes. E como que você vai acessar a sala VIP Loud? Né? Veja bem, é preciso ter uma conta aberta na NOMAD e fazer operações de câmbio através do aplicativo, pontuando em nosso programa de fidelidade a Nomade Pass, que garante a redução de taxa de serviço em operações cambiais, foi como eu expliquei para vocês no início. A entrada do Nomad Lounge é feita pelo próprio aplicativo da Nomad, por meio de um QR Code. Nosso horário de funcionamento será das 15 horas às 23 horas, ou seja, de manhã não terá abertura. Será das 3 da tarde às 23 horas. Nomad PES, vamos dar uma olhadinha aqui. Então vamos lá. O programa de fidelidade Nomad para todos os clientes, onde cada real vale pontos, né? Então, tá, vamos lá, de 0 a 1000, pontuação de 0 a 1000, o cliente vai pagar 2% de taxa, tá? É, de 1 a 3 mil, 1.8 De 3.000 a 10 mil, 1.6 De 10 mil a 20 mil, 1.3 tá? E mais de 20 mil, 1% de taxa tá bom? Aí pessoal, por exemplo De 0 a 1000, ele não tem o cartão gratuito E acesso ao Nomad Lounge também não O nível 1 não te dá o cartão grátis E não te dá acesso ao Nomad Lounge tá? Já o nível 2, que é de 1, é de 1 a 3 mil enviado na conta você vai pagar a taxa de 1.8, terá o envio do cartão gratuito e terá aí acesso ao de Lounge parcial. Eu vou explicar para vocês. De 3.000 a mil, 1.6, ele tem o envio do cartão grátis e parcial também acesso ao de Lounge. De 10.000 a 20.000, ou mais que 20.000, ele terá acesso ao cartão grátis e também acesso ao lounge da de grátis ilimitado, levando um acompanhante. Tá? Então, só para você saber aí. Então, vamos lá. A partir de 1.000 de saldo na conta da Nômade, o acesso ao lounge da Nômade é com dois dependentes. Tá? Então, a partir de 1.000, em saldo na conta, um acesso é na Nômade Lounge com até dois dependentes. Tá? No nível 2 e 3, um acesso no Nômade Lounge com até dois dependentes. Okay? Acesso gratuito nessas condições que eu acabei de falar para você, do nível 2 e 3 até 30 de junho. Tá? Então, até 30 de junho, nível 2 e 3 terá esse acesso grátis com dois acompanhantes até 30 de junho, tá? Já o nível 4 e 5, acesso ilimitado, mais um acompanhante acima de 18 anos e até dois dependentes, tá? Então, no nível 4 e 5, seria essas regras ilimitadas. Aí tá? eu estou no nível 4, tá? Então eu teria essas condições aqui. E logo abaixo está mostrando aqui. Então, a nível 1 é, não tem acesso... Ao longe, nem acompanhante. O nível 2 e 3, mil a 10 mil é, pontos. De mil a 10 mil pontos, o nível 2 e 3. né? Então ele teria é, acesso ilimitado até 30 de junho de 2023. E nenhum acompanhante. E já o nível 4 e 5, 10 mil a 20 mil né? pontos, ele teria acesso ilimitado e mais um acompanhante. Beleza? Clientes têm direito a dois dependentes menores de 17 anos independente do nível, tá? Então, você tem direito a um acompanhante maior de 18 anos e dois dependentes menores de, é, de 17 anos para baixo, ok? E aí? Bora abrir uma conta Nômade? Pois é, deixa eu mostrar para vocês a minha conta. Eu uso a conta da Nômade para enviar dinheiro para o exterior, e eu uso muito ela para pagar minhas contas, né? Eu acabo usando a conta Nômade e eu estou no nível... 4, igual eu estou mostrando para vocês aí, estou com 14.447 pontos, né? Mais de 4, 4 a 5 já daria acesso limitado com acompanhante e 2 menores de 17, né? Então, ó, para o nível 5 eu teria que ter 20 mil pontos. Os benefícios seriam, na verdade, de 1,3%, para mim no caso, para 1% de taxas em dólares, né? Então seria esse nível aí. E o Nomad Pass, pessoal, além de ter esses benefícios agora de sala VIP, também tem benefícios na hora com desconto nos seus parceiros. A Best Buy, é, para se viajar, por exemplo, eles têm chip com desconto, tem aqui desconto com a Eves, a é, Iberia, né? Eles têm tantos parceiros aqui que a gente teria que ficar falando bastante tempo aqui sobre isso. Só para você ter ideia, no, em hospedagens aqui, eles têm desconto a partir de 15%, mais 2% de cashback, né? até tem um de março agora, comprando no Booking pela Noma, de 1, 2, 3 milhas, 4% hotéis.com 10% né então assim é interessante chip de viagem você que gosta de, de viajar e tal né e precisa de um chip de seguros eles têm aqui o Assis Card eles têm aqui o Best Buy tem o America Chip né tem o meu chip então, eles têm vários parceiros aqui que te daria possibilidade de manter o chip é para usar fora do país nessas condições bem legal tá e outras coisas mais que aqui na na conta da Nomad tem também. A conta não tem tarifa, a conta corrente ela é uma conta é, simples, mas é um aplicativo bem dinâmico, legal, fácil de usar. Tá? E você pode fazer investimentos também na conta da Nomad. Então é interessante, você que quer aprender a fazer investimentos a, na conta global da Nomad, é uma conta assim, interessantíssima. E as taxas elas vão reduzindo conforme você vai fazendo. É as movimentações da conta da Nomad, você vai pôr dinheiro na conta da Nomad, vai reduzindo a taxa para você. Olha, gente, você sabe, né? Se você não tem conta na Nomad e você abrindo uma conta da Nomad com o nosso código alta renda 20 e você fazendo uma remessa a partir, por exemplo, de mil dólares aí, você já vai ganhar um bônus de presente da Nomad aí, 20 dólares, tá? Então é bem interessante. Se você colocar 100 dólares, por exemplo, já começa a ganhar uma bonificação com a Nomad, tá? E aí, você vai ganhar aqueles pontos do Nomad Pass para você poder usufruir junto à sala VIP da Nomad a partir do nível 2, tá certo? E tá esperando o que então? Para abrir uma corda Nomad, o um cartão de débito, você vai poder ter aí de graça, né? E usufruir dessa sala VIP espetacular da Nomad, né? Viu que vista linda? No, top demais, né? Tá aí para vocês a nova sala VIP da Nomad e ainda podendo ganhar 20 dólares de presente usando o Alta Renda 20 de presente para você. Espetáculo da de aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, então! Hugo Garcia, um grande abraço! José Aquário, um grande abraço! Tiago Assunção, um grande abraço! Tilson Guimarães, um grande abraço! Júnior Mário, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus!